Queridos amigos da Casa dos Insights, que alegria estar aqui para falar com vocês, muitas saudades. Bem, está chegando o nosso dia de nos encontrarmos pessoalmente, não é? Lembra que a gente falava muito disso na pandemia? Pois é, dia 22 agora. Nós vamos poder estar juntos de outubro, né gente? 22 de outubro, é um sábado. Nós vamos poder nos encontrar, abraçar, matar a saudade, comemorar, né? Isso tudo que nós passamos, estamos aqui vivos, melhores, né? cheios de coração quentinho para ficar juntos e aproveitar. É uma grande oportunidade de você estar com a gente. Eu quero muito receber o abraço de vocês, quero dar o meu. Vamos conversar juntos, vamos ter sorteio, vamos ter almoço, vamos ter aulinha que vocês gostam tanto. E vocês sabem que quando eu estou sumida, estou estudando. E quando eu reapareço, é porque tem coisa boa para a gente compartilhar. Então, sintam-se, assim, profundamente convidados. Eu quero ver cada um de vocês lá. Recebi muitos e-mails quando eu estava no hospital, depois da minha recuperação. E nada mais justo de eu querer ver vocês pessoalmente, agradecer tudo de bom que vocês compartilharam comigo, as trocas boas que a gente pôde fazer durante a pandemia, não é? Então, o link de inscrição tá aí para vocês. Garanta a sua vaga. São limitadas, não é, gente? Mas cabe todo mundo que... Correndinho ali, fizer a sua inscrição, tá bom? Amo muito vocês, espero que vocês estejam todos bem. Até lá!